A FSG está inaugurando mais um importante espaço pedagógico, o Laboratório de Técnica Dietética, onde acontecem as aulas práticas do curso de nutrição. Aqui, além das disciplinas específicas do curso, nós estamos planejando também oficinas e cursos de extensão nível acadêmico e também para a comunidade, pensando em aliar a gastronomia com a nutrição sempre estimulando uma alimentação saudável. E realmente nós temos aqui muitos equipamentos de ponta, todos os equipamentos que os alunos precisam para desenvolver essas receitas e também para ser usadas por outras disciplinas, porque tem uma abrangência muito grande, com muito equipamento e muito, muito material disponível para os acadêmicos de nutrição. Eu acho ótimo a gente poder exercer, porque uh, na teoria é uma coisa, a gente aprender como é que funciona realmente dentro de uma unidade de alimentação e nutrição para a gente poder uh, passar para as cozinheiras quando a gente for atuar num restaurante para o nosso próprio dia a dia a gente aprender e também aprender um pouquinho mais de cada doença de como que a gente pode levar isso para dentro de um hospital para apresentar o novo laboratório à comunidade acadêmica os estudantes mais experientes prepararam um evento especial e estão cozinhando para os novatos tudo com a supervisão dos professores Logo que eu uh, iniciei, né, uh, eu achei que não, que eu não ia precisar botar a mão na massa, que não ia ser tanto assim. Mas depois que a gente começou, eu achei maravilhoso, porque tu tem noção do que tu vê na teoria, tu tem noção na prática. Então eu adorei e, e tá sendo uma experiência maravilhosa. Tava tudo muito bom, bem consistente. Com certeza elas estão aprovadas. <risos> ah, eu achei uma delícia, tá tudo muito saboroso, as meninas estão de parabéns, a cozinha ficou maravilhosa. Venha conhecer a estrutura da FSG, entre em contato com a central de relacionamento e marque uma visita.